Ah não, ah não Eu já estou gravando E não vou cortar, Oi. Não, corta aí, corta Na moral muito, Hum galera, o que, que será que aconteceu Pra o Gu pedir para me cortar essa parte O canto a isso aí Com a Marília Como é que eu dançar <risos> Seguinte pessoal, Lucas Lira precisa ser parado, mano, precisa ser parado, sério, Lucas Lira, pare por favor, agora é o momento de você me assistir, mano Se um dia o Lucas Lira comentar nesse vídeo aqui, eu juro pra vocês que eu vou pintar meu cabelo, pode anotar, eu vou pintar meu cabelo de roxo, decidido, roxo? vou pintar de roxo Mano, roxo é da hora, tá? Eu tô fazendo tanta promessa de pintar o cabelo, que daqui a pouco eu vou comprar uma faca de tinta Mano, vai virar, um Vou virar o, o segundo Felipe Neto, mano Só que o Felipe Neto de cabelo ruim Cabelo é. ruim, caracolado oh, É só fala assim. Vai virar a nova religião do Chega aqui E aí galera, quer um que eu pinte cabelo Manda o um canal pra 59 amigos Ô mano, oh, Zé, ou oh, é a boa Ô oh, galera, você quer que eu pinto cabelo Manda o um canal pra 10 amigos seus e comenta aqui Se você mandou, se você já é mandado vai dar bom Eu tô tentando tirar esse negócio aqui, mas não tá dando certo Não, pessoal deixa gente esse vídeo aqui Se inscreve no canal, entra no nosso discord E venha galera nesse chat bem aqui ó Que é sugestão de vídeo e digita aqui a sua sugestão de vídeo, tipo faz um vídeo Trollando, deixa eu ver, o Pronto, faz um vídeo trolando o um Gu. Ótima verdade, sugestão verdade, de verdade. vídeo. Você der a sugestão aí. Quem deu sugestão? Ah, foi o Hugo, poxa. Caraca, sou eu, mano. Olá, <risos> aí a gente vai logo mandar o um salve pra quem mandar a sugestão. que legal. É, mano, é então isso é aí. É aparecer o vídeo. Isso aí, isso aí, ó. Já, já, já, já faz o. Manda sugestão, galera. Manda sugestão lá no nosso Discord e me segue no meu Instagram. Hoje, pessoal, eu tô aqui pra ver um vídeo do, do Lucas Lira, né? Aquele youtuber que vocês estão. Amam, eu particularmente só adoro os vídeos dele, né? Porque assim eu nem assisto todos os vídeos do canal Evento na hora, de menos esse vídeo jogando Minecraft. Porque eu sabia que ia ser pro momento especial que é esse momento desse vídeo aqui, que vai ser um Oi. vídeo mostrando você pra vocês okay. o youtuber é que vocês tanto amam. Eu particularmente só adoro. <risos> Ah, mano, foi mal, mano, foi automática, porque tipo assim, eu ligo a câmera e penso assim, tem que fazer piadas, eu memes. Eu adoro. Eu adoro, mano, adoro, mano. Oh. Não, mano, é sério, o canal Closeira é muito incrível, tá ligado? Tipo, bom, você não assiste o canal do Closeira, não? Eu não. Que absurdo, mano. Como não, velho? Cara, eu acho que eu assisti um vídeo dele só. Não. Ele tava fazendo uma... Os caras... Ele tava fazendo alguma coisa na pele, eu acho. Era massagem, eu não lembro. Mas olha só, pessoal, é o seguinte. Tá vendo esse né, vídeo que aqui? Que tá v... é para de, de cantar aí, mano. Tá para de cantar. Tá aí. vendo esse vídeo aqui, mano? Tá vendo esse vídeo aqui? Ó o cara ali no monitor. Quem que é? É o Felipe Neto, cara. Bota <risos> no né, edição o Felipe Neto ali. É o Felipe Neto? É o Felipe Neto? É. É o Felipe Neto. Bota ele no né, edição ali. metade do rosto. Tá. Vou, eu vou botar. Vou botar na edição tá, sim Boa. Ele deve estar tá falando que não pra câmera agora Não falei nada não Ah, galera, esqueci, mano Poxa, ele já, já tava esquecendo aqui, mano ó, pangarezinho do like Aqui, ó pangarezinho do like Toda vez que o pangare aparece nas suas câmeras Você tem que deixar o like, tá? Se você é novo é, Tem vários personagens no canal O Cleitinho é um deles E o pangare do like é outro Então é só Apareceu que ó Deixa o like, mano Sério Ô, ô Gu Vamos ver Oi. aqui o, Os melhores momentos Do Lucas Lira jogando Minecraft Se eu não me engano Tem apenas esse vídeo Então não vai ter como fazer parte 2 Mas se a galera quiser, nós faz outros vídeos reagindo né? aí o Lucasira e deve ter outras coisas pra nós ver. Entendeu? Uhum, até de outras pessoas, tipo, vai... Tem gente, tem até apresentadores de televisão tipo Celso Portioli jogando Minecraft, cara. Quem Dá que é o Celso meu querido? Mano, é da hora demais. Cara. Quem que é o Celso Sportioli? Você não sabe, não? Que não. Vamos vamo, vamo ver aqui, galera. Primeira vez o Lucas Dira no Minecraft. Falaram assim que ele é melhor que o Dream e ele precisa ser parado. Pra falar a verdade, eu acredito que o Lucas Dira deveria ir um X1 junto com o Felipe Neto. Seria um grande collab. Fica aí minha ideia de vídeo pra vocês, grandes produtores, né? Queria começar esse vídeo com uma piada incrível. Vamos ver a piada incrível. Você tá preparado pra a piada incrível? Tô preparado você pra tá bater uma bateria ali, mano. a bateria rando tá na esquerda, velho. Não, não foca na bateria, cara. Foca mano, aqui no esqueletinho. Para, ó. Não, Olha não, o esqueletinho. Aí, o esqueleto tá fazendo um sinal assim, irmão. Tem uma bateria na esquerda. Olha aquele banheiro na direita, mano. Daqui você sente o cheiro de perfume. Você tava tá com muita vontade de cagar naquele banheiro. Mano, eu acho que eu. Pa... Mano, eu pagava pra cagar naquela privada ali. <risos> <risos> <risos> oh, pô, você tem que pensar. Você não vai estar tá cagando em qualquer privada, né? Você vai estar tá cagando na privada do Lucas Lira, né, irmão? Não, importa, não importa <risos> se você não cagou Lira, não, velho. Olha aquele chão ali, mano. Tem cheiro de perfume, velho. Tá, aqui uma... Ah, não, velho. Me Eu duvido que você não vai... Vamos ver, vamos ver. Rir, vamos rir. Prepara. O que que um boné disse ah. pro outro? Pensa aí. Que, aí, que, aí que, o que o que, ele, que ele disse? O que que ele disse? É bom, né? E aí, qual que é a resposta? Não, não sabe, né? Não Sabe o que um boné disse pro outro? Você ah. tá bom, né? Ah, Cara, você... Meu Deus! Vai se ferrar, vai se ferrar, <risos> eu sou muito bom, mano, eu sou muito bom. Você já tinha visto esse vídeo, né, não, mano? eu juro por Deus que não, eu juro por Deus. <risos> já tinha visto, já tinha visto. Não tinha, não tinha, não tinha, mano. Olha a cara do Lucas Lucasinho olhando pra você, falando, você assim, já viu esse vídeo? Não vi, mano, não vi. <risos> que piada horrível. Eu me refiro, piada de bosta? De Depois dessa piada ruim, vou até embora. você tá bom, né? Eu tô bom, né, e tô de boné. <risos> Ah, não teve graça. Oi, pra você que não me conhece, meu nome é Lucas Lira, seja. Não, não teve graça mesmo, rapaz. Um eu sei que eu ninja. Olha o meu buchaco. E essa aqui teve graça? Não, eu imaginei literalmente não. isso: ele fazendo sem barulho. Então, só edição, edição, faz essas mágicas então, o negócio é o seguinte: muita gente, mas é. Muito... Mandou mensagem pedindo pra eu jogar Minecraft. Eu acho que eu sou o único youtuber que nunca gravou jogando Minecraft. Quem gravar jogou Minecraft? Treino entrei no Minecraft. Que trecho, mano. Eu nunca encostei nesse jogo. E sem brincadeira nenhuma. Você percebeu? Que? Lucas Zero jogando Minecraft, Minecraft pirata O da hora não é nem isso, cara O da hora é que o nick dele tem espaço entre o Lucas e o Lira Então, mano, isso aí você já pode perceber que ele tá de hack Porque é, não tem como não É, isso. mano, bugs, velho, bugs Real, real Pera aí, cadê o e para pra fazer expose disso aqui? Cadê o e -mané? O e não era o maior detetive do mundo? Vocês não estavam chamando é? o E-Mané de detetive? Por que o E-Mané não fez expose no Lira já, aqui, ó? Não, eu, eu dei expose de E-Mané, cara Já era, já eu tô era mano lugar. Já era, perdeu, filho, perdeu Perdeu, tem essa, mas não o Lucas Vida já foi, já era, perdeu Tá bom, clicar em entrar jogo, vamos ver o que acontece É pra esse jogo rodar liso, né Porque tudo quadrado, computador bom desse filho. Aí, mano Você vê isso aqui? Hum, tudo quadrado, bobão Tá tirando onda do meu Minecraft, mano Ah, não, por isso que eu falei que o Lucas Silva deveria ser parado Tá tirando onda com o meu Minecraft, velho Essa foi ruim, viu Babo. Mano, e você viu que eu tava lagado, né <risos> Ah <risos> não, cara. Tá galera, Minecraft é jogo pesado, tá? Precisa ter um PC potente pra rodar Minecraft, mano. Exen de ver o que eu te digo e vendo extremo com a três placas de vídeo dele RTX 3090 lá. Vocês vão ver. Oh, tá. Eita, tá abriu. abriu. Isso é bom, ué. Tá, ó, vou te esperar. Abre a sua tela aí pra gente ir entrando junto. Tá, tá abrindo. Da hora é que, que o cara tem dinheiro pra caramba é e usa Minecraft pirata. Então, né, mano, eu a hipoteca, né? Podia estar tá aí ajudando, né, os criadores de jogo. Pagando pra Mojang e usando o Terry Launcher. Nunca fiz isso. Jamais. Nego? É, claramente. Então, né? Mas tá tocando uma música muito triste. É, eu tirei. Tá entrando depressão já. Dá pra tirar essa música? Não, não aí, mas... mano, ele criticou nossas músicas, mano. Ah, não, velho. Não, não, não. Vamos não, embora, vamos velho. parado. Já é. O cara saiu do computador, oi galera, tudo bom? O cara entra no meu Minecraft, critica o meu jogo quadrado, fala que a música é ruim e usa Minecraft pirata. Não, já, eu já perdi a, perdi a minha vontade de ver o canal do Lucas Zero. Só vou assistir o canal do Lucas Zero agora por conta dos cachorros e porque o Noah tá chegando. Só por conta disso. Tá Se não, ó. Hã? Quem que tá chegando? O Noah, irmão. Irmão. Quem é Noah? Noah é o filho dele. É o da barraca do beijo? Não, pô, Noah é o, é o filho dele. Eu só vou assistir o canal do evento na hora, não porque é bom. Porque, tipo assim, todo mundo sabe que é uma bela de um, de um conteúdo legal, entendeu? 6h40 da manhã. Enquanto estiveres. Aí, tá mano, vendo? você viu de novo? Tô vendo, tô vendo. Você viu ele falando assim, mano? Não tô acreditando que eu estou jogando isso. Às 6h40 da manhã. Agora 11h. Você... 5... Ah, que 6 40 da manhã a gente tá gravando vídeo. Ah, não mal sabia que 6h40 da manhã estamos jogando Minecraft na felicidade. 11 h 50 eu tô assistindo o vídeo seu irmão ele botou é português, é português é Portugal, é de Portugal que animal é mudou agora é mudou agora é mudou agora é mudou o português Brasil eu tenho certeza que é perigoso eles se colocar assim como jogar Minecraft online sem erro 2020 ah, relaxa, vai achar uma criança eles vão achar vão achar uma criança mais inteligente que você jogando <risos> Nada não de jogo sobrevivência. Eita, não vai ter que sobreviver. Né? Ava! Ah, jura! Ó ah. Oh, o Johnny, ó oh, o Johnny! <risos> o Johnny é um dos caras mais engraçados que tem, velho, não dá. Ah, mano, eu não conheço. Mano, ele é muito engraçado. As vacas que atacam. Né? <risos> Entrei no mundo. Não, é bonito, tem um problema, pô. né? As vacas atacam. <risos> não é. Mano, que gráfico é esse? Mano, tem uns cavalos ali. Você percebeu que, um que ele cabente. falou mal do gráfico do nosso jogo? Aham, uhum, ele é, tá... cortou, ele xingou Não. e cortou. É, ele falou mal do gráfico do nosso jogo e, e o PC dele tá lagando o Minecraft, hein? Ó aqui, ó, tá travando, hein? Tá travando. Puxa, show o cavalo, ah, ó o cavalo ali do, do banheiro. Ih, rapaz, deve que tava cagando. Eu falo, eu mano, mano é por isso ponto. que eu queria cagar nesse banheiro, sabe? até tá cavalo de lá, velho. <risos> é o portal do mundo do Minecraft, só que dentro do banheiro. <risos> é, mano, você caga e o cocô vai pra dentro do jogo. O quê? É o portal, é tá cavalo e entra mesmo <risos> <risos> do outro lado você vai achar. Vai achar o gato do Felipe Neto, mano. cocô. O cocô. É, ah, aí, você mano. dá um espirro. Nossa, ah. mano. Caraca Essa aqui. Aí, mano, depois você fica tanto tempo no banheiro com o ar-condicionado que você fica com coriza. Não! Nossa, velho! Que nível de piada, mano! Caralho! É um nível de piada que, meu irmão, vou falar com você, viu? Muito bom, muito bom. Mano, muito boa, velho. Muito bom. para É. É a, mundo em a partir do local foi hospedada na porta 62578 agora se vira para pôr esse número em algum lugar e tu entrar aqui aqui o servidor você achei achei entrar Ai eu tô entrando tá entrando já tô tá então ó Vai, criança um feliz é. tô entrando primeiro uai não foi possível juntar seu servidor ah, adicionar aqui ó qual que é o nome do seu servidor se não der a gente vai ter que ir lá no YouTube e ver um tutorialzinho como é que faz Ah lá, eu falei que ia ver tutorial, velho. Previsível, previsível. Quanto tempo a gente ficou tentando entrar? Uma hora e meia, mais ou menos. Uma hora e meia pra gente conseguir entrar aqui, mas finalmente deu certo. Então vamos lá. Primeira coisa antes de tudo. Cadê tu? Ué, tá travando. Aqui, assim, e esse PC véi, aí? Véi, e esse PC, véi, e esse PC gente, aí? Tá Falou que o PC nada, não ia travar? Pois. Falou que o meu Minecraft era levinho? Eu falei que precisava ser parado, filho. Olha aí, meu Minecraft lagando esse PC aí, mano. Oh. Depois eles acham não, não ruim. Nada. Aí você vê, né? Depois eles acham ruim, né, mano? Porque o Vuelan Extreme colocou três RTX X30, 80, 90 lá no PC dele Olha tira. lá, olha lá, lá, o carinha que é skin do super-homem Tô te vendo, tô Fecha te vendo o Vilena <risos> Antigo, velho. Tu tá com roupa de super-homem? Caraca, tu é muito. Ah, feio. não, velho. Peraí, como é que eu ponho a roupa da hora? Eu quero pôr a roupa da hora. Eu não sei, eu não tô me vendo. Eu tô bonito? Tu tá bonitão, tu tá de super-homem de boné pra trás, pô. Mentira, velho. Te juro, que tu tá. <risos> tipo, aí, mentira, eu que... mano. Fazendo esse jogo. Eu acho que tem que juntar recurso. Quer ver? Ah, Ó, vem na árvore e, e quebra o, o tronco da árvore. Mas por que, que tá lagado, meu bom? Um mês pra quebrar o negócio? Olha <risos> lá, você tá vendo ali embaixo ó, que tem o um número de bloquinho que a gente tá pegando? Ah, tem, tem A gente tem que juntar isso pra construir algum, algumas coisas, eu acho Vem aqui nesse porco aqui, ó Eu acho que se a gente matar o porco, a gente ganha bacon Toma! Bate no porco, pega o porco Nossa, você senhor já ele de bate, bate escravada. No quadrado, não, tá Vai comer né? bacon Peraí, quadrado nojento Vai comer bacon quadrado Aí, morreu Ele chamou o porco de bacon quadrado nojento, mano Pois é Mano ele... Ah, não, não, não É um afronto pra nós do Minecraft escutar um trem desse Vamos os os recursos aqui Vai cavando aqui, ó que Eu acho que isso aqui dá pedra Eu acho que esse aqui ah, é não vai, Ele acho que tá, ele tá, tá <risos> cortando <risos> negócio com a semente, Cara, mano ele tá quebrando é, a pedra tá na tá mão ali. Com a semente, e mano Com a semente, com a semente É uma vaca? Ele chamou uma seda de vaca, mano Vamos pra caverna Tem que se esconder, velho Tem que ir pra caverna Vamos se esconder, É uma gameplay tão avançada que eu acho que o Dream ia perder pra ele, velho dentro. Cadê tu? Ué, tá tudo escuro a tela, tô chegando nada. Cara, como que a gente vai jogar um jogo que a gente não sabe jogar um jogo? Ai, velho, não, não, não vai dar certo, não. Não vai dar certo aqui, não. Todo mundo Mas comigo, tem... decidi O cara foi tomar banho, velho. Foi eu fui usar o banheiro que você tava afim de usar. Lógico, que ele até fechou a porta pros cavalos ali embora. <risos> <risos> <risos> Entra no mundo aí de novo, hein. É isso aí pessoal, eu vou deixar o vídeo por aqui Espero muito ter gostado desse vídeo E pra quem não sabe, agora todos os vídeos eu lanço um vídeo E deixo um comentário fixado, escrito assim Se eu demorar pra comentar, já pode ir comentando Mas toda vez eu sempre vou colocar um comentário escrito assim ó Pessoas que vão ganhar salvo nos próximos vídeos Então olha só, um salvezão pro Tony... Pro Antônio, um salvezão aí Pra Ana, um salvezão pro Mike Medeiros E um salvezão aí Para o Pedro, então Pedro e todos vocês Então todos vocês que eu falei o nome, um salvezão Até o próximo vídeo, passa no canal do Gu cara. Ô, ô Gu, você esquece de divulgar teu canal, mano Ah que eu... cara, eu, eu deixo o canal Todo vídeo na desk, mano Eu fico desconfortável de falar Passa aí no meu canal, ó Passa no canal do Gu, galera, vai lá assistir lá, vai lá cobrar pra ele fazer Vídeos, porque ele é muito preguiçoso Não, mentira, eu sou não, eu sou não é. Eu só eu não sei te gravar Tá lá tá embaixo na descrição na Descrição de todos os vídeos do canal do Hugo, galera É isso aí, Passa beijão lá, Obrigado. É nóis, galera, com Deus